Boa tarde, é, gostaria de agradecer a todos e a todas pela presença aqui hoje, nessa nossa quarta oficina dirigida de oito, que visam tratar de assuntos relacionados à lei geral de proteção de dados. Me chamo Lorisa Andrade, estou coordenadora geral de segurança da informação da Secretaria de Governo Digital. Em agosto de 2020, finalizamos um diagnóstico de maturidade para adequação à LGPD, que evidenciou uma série de lacunas que vão desde o desconhecimento acerca do guia de boas práticas, passam pelas poucas indicações do encarregado, até a necessidade de se revisitar alguns marcos importantes, os marcos de conformidade.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 daremos continuidade ao nosso planejamento, tratando da avaliação de riscos de segurança e privacidade. Em 15 dias, seguiremos com o relatório de impacto de proteção de dados, o RIPT, e em sequência com a adequação de contratos. Aproveitem esse encontro online, façam perguntas que serão consolidadas, respondidas e publicadas no mesmo portal que contém os guias operacionais, Junto com os slides das apresentações e o vídeo gravado. Sem mais demora, apresento o Tássio Correia, analista da Coordenação de Segurança da Informação da para versar sobre o tema de hoje, avaliação de riscos de segurança e privacidade. A todos uma ótima experiência, vamos que vamos. Boa tarde a todos, é um prazer fazer parte dessa jornada e espero que todos possam aproveitar a oficina. Então, não vamos esperar muito, vamos lá, oficina. A oficina de hoje ela vai tratar o tema de avaliação de riscos de segurança e privacidade. Como tudo isso começou? Tudo começou com a Lei Geral de Proteção de em já se aproximando para entrar em vigor, e aí com isso foi elaborada a estratégia de governo digital que vai tratar de, durante o período de 2020 até 2022 sobre um dos eixos, né, que é uma das iniciativas tentar estabelecer um método de adequação de da conformidade dos órgãos com os requisitos da lei geral de proteção de dados. E dentro disso a gente começa com essa série de oficinas, né, que são oito no total, com um projeto de adequação LGPD. Aqui nós temos a mandala, que foi exibida logo no, na primeira apresentação, que tratou sobre o tema de programa de privacidade. Nela, Nessa apresentação foram falados todos os outros temas que compõem esse programa de privacidade. Então vocês já passaram pelo inventário de dados, inventário de tratamento de dados, onde vocês têm que fazer todo o inventário de dados, passando quais são os dados que são coletados, quais são os dados que são tratados, qual a finalidade daquela coleta. Vocês já passaram pelo termo de uso e política de privacidade, onde vocês têm que, pass se vocês prestam, né? se eles prestam algum serviço público ao cidadão, vocês têm que passar a transparência para eles do o que está sendo tratado, que tipo de finalidade legal é atendido pelo tratamento dos dados. E hoje entramos na quarta oficina que vai falar sobre a avaliação de riscos de segurança e privacidade. A avaliação de risco de segurança e privacidade, ela pode até ser feita no início, pois ela é, consegue ser insumo, né, servir de insumo para todas as outras oficinas, pois a partir dos, ela foi estruturada com controles de segurança, que são no total 113, e esses 113 controles conseguem auxiliar cada uma das outras oficinas, ou cada um dos outros temas que vão ser necessários à, à adequação da Lei Geral de Proteção de Dados. O objetivo da oficina é realizar uma avaliação de riscos, de segurança e privacidade nos sistemas que tratam dados pessoais. Percebam que é, toda avaliação que será tratada hoje, né, avaliação de riscos, ela deve ser feita individualmente para cada um dos sistemas. Então, eu irei falar um pouco do método, de como foi estruturado e todo, toda essa estrutura que nós conversaremos hoje, está tudo dentro do guia de avaliação de riscos, segurança e privacidade que já está publicado. A agenda da oficina de hoje. A gente vai passar por três etapas. A primeira, a etapa eu vou falar um pouco, vou tentar alinhar com vocês as expectativas e o contexto de como começou todo esse nosso trabalho de avaliação de riscos. E na segunda parte nós vamos falar da organização, de como todo o guia ele foi estruturado e como vocês podem adaptar novos controles para que haja a avaliação de riscos no final. Por fim da etapa da organização, a gente vai entrar nos documentos auxiliares que fazem, que são o coração de toda a avaliação de riscos que será tratada no tema de, da oficina de hoje. Por fim, na terceira etapa, a gente conseguiu automatizar a avaliação dentro da ferramenta de pesquisa Lime Survey. então que é uma ferramenta de questionário mas conseguimos adaptar todo o processo de avaliação e no final são gerados relatórios que podem ser utilizados pelos órgãos. E qual é o grande ponto né, que a gente tentou criar? Foi uma sinergia com o guia de proteção, o, o guia né, de boas práticas da LGPD, que já foi publicado pela, pela SGD em conjunto com outros órgãos, criar um pouco da sinergia, pois esse guia de proteção de, da LGPD, né, de boas práticas, ele já fala de relatório de impacto. E esse relatório de impacto apresenta 14 riscos. Onde esses riscos são tratados dentro da avaliação de riscos, que está sendo proposta hoje. Então, a gente tem um método lá de avaliação que é baseado nos controles, onde cada controle é avaliado para o sistema, se ele foi aplicado ou não. Então, a ferramenta, ela consegue expor no resultado, após essa resposta para o sistema, consegue elaborar um relatório informando um nível de risco ao qual o sistema está exposto em cada um desses 14 riscos que são herdados do guia de boas práticas da LGPD. E qual é um outro ponto que a gente também ainda pode acrescentar da ferramenta, é que a saída do, da avaliação de riscos consegue ser insumo para duas etapas do relatório de impacto. Aí vocês podem me perguntar, qual a utilidade, por que eu vou fazer o relatório de impacto? o artigo 38 da Lei Geral de Proteção de Dados informa que a autoridade nacional poderá solicitar ao controlador de dados pessoais o relatório de impacto. Então, esse poderá, assim, vai ficar em um alerta. Então, a gente recomenda que comecem a ser elaborados relatórios de impacto sobre o tratamento de dados pessoais em cada instituição pública. O material da oficina. A oficina, como mencionei anteriormente, né, ela tem um foco em cima dos controles, que são 13 controles de propostos. Então, se controle eles estão no anexo 1 do documento, que vocês podem visualizar ao acessar o guia. E, por final, a gente vai falar da ferramenta que automatiza todo esse processo de avaliação. Vamos agora, inicialmente, um alinhamento, para saber onde exatamente a gente vai se enquadrar dentro do assunto e depois um pouco do contexto de como tudo isso começou. Bom, qual é o escopo? O tema, como mencionamos anteriormente, é a avaliação de riscos. Não é processo de gestão de riscos. O processo de gestão de riscos é definido pela ABNT nbr 31.000, de 2018, que é um, ele é um processo que passa pela definição de escopo, contexto, critério, um processo de avaliação de riscos, onde você faz a identificação dos riscos, análise dos riscos, avaliação dos riscos, tratamento dos riscos, o registro ou relato do que aconteceu, do que precisa ser melhorado, mantém aquilo, tudo todo esse processo de gestão de risco desde um monitoramento contínuo e permite ali que comunica, a única, haja uma comunicação entre tudo que está sendo elaborado. Esse não é o nosso tema, o nosso tema vai ser uma parte, a gente tem a, a identificação de riscos, como eu mencionei, a gente é, herda a, os 14 riscos que já foram elencados dentro do Guia de Boas Práticas da LGPD, que na seção 2.5, vocês puderem verificar. Depois, a análise de risco também não chega a ser um tema, porque os controles eles já foram associados aos riscos, então, a, a oficina hoje, ela está totalmente direcionada à avaliação de risco. Qual é o método de avaliação de risco que foi utilizado como ele foi construído? Venho falando bastante do guia de boas práticas, então vamos fazer um pouco do jabá dele. É, qual o objetivo do guia? Fornecer orientações básicas às instituições públicas no sentido de nortear as operações de tratamento de dados pessoais em observância aos requisitos previstos na LGPD. Então, foi uma iniciativa que começou com esse objetivo e veio do decreto 10.046, onde foi criado o Comitê Central de Governança de Dados e ele elaborou esse guia que vocês podem utilizar e para essa nossa oficina, recomendadíssimo a, a leitura do do item da sessão 2.5, que fala sobre o relatório de impacto. Publicação. A publicação dele já foi atualizada. Né? Ela foi uma publicação agora de, de abril de 2020. Há um link disponível para QR Code, caso vocês queiram acessar já ele agora, vocês já podem é, visualizar o Guia de Boas Práticas. Abaixo também tem um link, mas essa apresentação também vai ficar disponível, então vocês podem ficar tranquilos. Benefícios. Benefícios quais são os benefícios que a gente que podemos obter a avaliação de riscos. Como mencionei anteriormente, a toda avaliação ela tem uma base em 113 controles. Esses 113 controles permitem vários temas. E à medida que você vai preenchendo e verificando, você vai atendendo e gerando uma série de benefícios. Já que a avaliação de risco ela vai indicar um nível de risco ao qual o seu sistema está exposto e vai ser em cima, vai ser sobre, né? É sobre esses controles. Então, quais são os benefícios? A avaliação de risco, ela vai auxiliar, então, na transparência com os titulares dos dados pessoais. Por quê? Porque você tem controles que, a partir da avaliação, você consegue identificar quais medidas de segurança estão sendo aplicadas naquele sistema. Isso você, e como a gente sempre propõe né, a transparência com o cidadão, no caso agora o titular de dados, né, nomeado pela LGPT, é interessante ter é, esses controles de segurança sendo expostos, não de forma detalhada, mas de forma macro mesmo, dentro do próprio, é, se, teve, se o órgão fornecer um serviço público, pode ter um termo de uso ou outro política de privacidade, que até foi tema da, da nossa oficina anterior, a oficina 3. Identificação e monitoramento de riscos. Como mencionei, é, são herdados, 14 riscos do relatório da sessão 2.5 do relatório de impacto do guia de boas práticas da LGPD. Então, dessa forma, a gente consegue manter uma sinergia com o documento que já foi elaborado vocês podem ter um passo aí, é, um passo a passo linear de toda a execução. O monitoramento de risco, recomendamos que as avaliações de risco sejam realizadas continuamente e aí, dessa forma, você consegue monitorar o risco. Conforme legal com a LGPD, os 113 controles, permitem as duas áreas, seja de segurança ou privacidade, e com isso você consegue alcançar uma conformidade legal, auxilia a construção do relatório de impacto, como mencionei, um, a saída da avaliação de riscos, com a saída você consegue encaixar duas etapas dentro do relatório de impacto, mostrando logo à frente, a adequação de contratos, com a com a análise dos 113 controles, você vai conseguir evidenciar alguns controles, seja de segurança ou privacidade, que muitas vezes não foram alencados ali no contrato. Dessa forma, vai auxiliar a adaptação e adequação dos contratos. Amadurecimento de processos internos. É, do mesmo jeito que você consegue auxiliar os contratos por meio dos controles, o amadurecimento de processos internos vai acontecer quando você observar controles que podem ser incluídos dentro de uma norma operacional, por exemplo. Contexto, um como tudo começou. Bom, é, há dois anos atrás, a é, SGD juntou duas coordenações para elaborar um sistema crítico, para acompanhar o desenvolvimento do sistema crítico, e nesse desenvolvimento do sistema crítico, controles de segurança eram necessários para que você tivesse tanto a, a confiança no, que, no produto que estava tá sendo gerado e alcançar seu objetivo finalístico. Para isso, naquele momento, foram identificados 333 controles. então nessa primeira etapa foi realmente um trabalho árduo para se chegar a esse tipo de situação, mas à medida que o tempo passou, nove sistemas iam entrando na avaliação, então resolvemos aplicar uma regra de Pareto, onde os 20% dos controles escolhidos já conseguiriam atender, de alguma forma, os 80% das situações mais críticas ao qual o sistema estava exposto. E aí reduzimos para 68 controles. À medida que cada rodada nova ia acontecendo, identificamos que novos controles eram necessários. E aí, Nessa etapa, identificamos que o front-end estava um pouco é, separado da segurança. E aí recolocamos a parte da segurança em cima do front-end, e é, novos controles entraram e totalizaram 78. Em abril, com a, com a aproximação da entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, resolvemos fazer uma nova revisão, porque os temas anteriores abarcavam, como mostrei logo à frente, apenas duas situações, mas focava sempre na segurança da informação. Então, com a LGPD, a gente precisa adaptar agora a privacidade. Então, dessa forma. É, se tornou 113 controles, que é justamente uh, o escopo da nossa oficina. Mas a essa adição de controles não só é, foi a diferença entre 113 e 78. Os 78 anteriores foram revisados para se adequar ao LGPD. Controles saíram, controles entraram e novos foram adicionados, né, com relação à privacidade. Então, chegamos hoje em 113 Bom, agora vamos falar um pouco da adequação e, e que eu posso chamar também de etapas de elaboração, onde se a instituição identificar algum controle novo que precise ser adicionado, que a gente sabe que os 113 controles não são controles exaustivos, não, não tem como você chegar a um, esse patamar. Então, o sistema da, da organização é pode ter especificidades que necessitem sendo incluídas dentro do 113, aí você vai ter um 114. Mas como você pode fazer isso? Então, a primeira etapa que eu ia mostrar, das etapas de elaboração, é justamente como você pode encaixar esse novo controle dentro da, da organização de, tá, que está sendo feita. Inicialmente, começaram a me falar um pouco quais foram as referências que foram utilizadas para elaborar todo o material do guia, seja os controles e até a avaliação. O primeiro material e um dos principais foi a ISO. Que dispensa comentários sobre a elaboração de padrões técnicos. Ao, ao todo, utilizamos oito normas, que podem todas ser checadas, seja por referência dentro dos controles, ou até no final do guia, e além do documento. Né? Ao longo do documento, você consegue também verificar todas as referências. Também utilizamos referências da OASP, que, que, é, um, que é, um, é também um organismo que disciplina e tenta guiar o desenvolvimento de seguro na internet. É, o auxílio da OASP foi mais voltado para os controles. Também pegamos como referência o NIST, também é um órgão que define padrões técnicos, mas só que dentro do governo americano, mas é, a abrangência é mundial, porque todo mundo também utiliza, e bebe muito também da fonte da ISO. E por último, é, o COPT 2019, ele foi utilizado é, mais na parte de, de, de avaliação. Então, eu mostrarei o que, o que exatamente a gente puxou do COVID para dentro da avaliação. Bom, etapas de elaboração. Agora saímos da parte das referências de tudo que foi utilizado dentro do guia. E agora vamos para como está estruturada toda a parte de, de a divisão de controles. Inicialmente, como mencionei, o projeto ele passou por quatro pontos fundamentais de mudança. A primeira parte, é, que foi até a terceira, a gente tratava apenas de segurança e os controles, eles eram agrupados em estrutura e sistemas. Então, a gente tinha controles de estrutura, controles voltados para sistema, mas tudo está sempre em volta e continua em volta dentro do sistema é, que está sendo analisado. Só que agora a gente especificou que é o sistema que virá tratar dados pessoais, com a entrada da privacidade. Falou um pouco aqui das dimensões como elas estão organizadas. A dimensão estrutura, ela possui 36 controles, A busca atender aspectos estruturais de onde o sistema está lotado. Então, você vai ver relacionados é, controles relacionados a processos, controles relacionados à infraestrutura do sistema, é, que, que sustenta o sistema. Alguns exemplos, é, para cada uma das dimensões, eu trago aqui embaixo. Onde o ID está é o mesmo ID relacionado no Anexo 1 que o Anexo 1 contém todos os controles. Vocês verão também a dimensão em cima de cada uma é, de cada uma das divisões dentro do, do Anexo 1, Vamos seus controles. Um dos controles da dimensão estrutura é as, as mudanças são comunicadas para todas as partes interessadas. Essa é uma pergunta é, é vital. É, a gente sabe que todos os processos internos e estruturados devem atender né, uma gestão de mudanças. Então, a gente tem um desse para saber se isso, tipo de, se toda mudança é realmente comunicada às partes interessadas, se existe fluxo né, de comunicação nesse processo. Existe um prazo formalmente definido para o tratamento de vulnerabilidades técnicas identificadas, Sabemos que a vulnerabilidade ela não é que você identificou e consegue corrigir imediatamente, porque vocês não sabem as implicações, mas um prazo ele tem que ser definido. Não adianta apenas saber que as vulnerabilidades existem. Então, existe um controle também para mediar esse tipo de situação. Há um processo de análise e monitoramento de vulnerabilidades, sabemos também que esse é um ponto vital, né? não é, não é discordância para ninguém, que todo o processo de todo o sistema sistema precisa ter um monitoramento de vulnerabilidades. Então, percebam que né, só com os controles a gente conseguimos observar que a gente não está focando apenas no sistema. Então, a gente fala de, de pontos que muitas vezes são processos internos da, da instituição ou, no caso, é que a gente tem que separar um pouco. Pra, a quem vai ser aplicado é, a, e a verificação dos controles. O objetivo é que isso aí seja aplicado a quem está tá, realizando o tratamento de dados pessoais. Então, você pode ter o controlador mesmo, ele ó, realizando tratamento de dados pessoais, ou seja, ele mesmo executa as atividades de operador, como é definido na lei, ou ele pode ter contratado alguma outra empresa que trabalhe, que, que nesse caso aí vai funcionar como operador. Então, a instituição que ela tem que ser responsável por avaliar cada um dos controles que são aplicados ou não. Então, no final, o carimbo de ok é sempre dado pelo controlador. Então, então recomendo mesmo fielmente, né, que vocês consigam seguir ou adap, adaptem os controles a, a atender necessidades. A segunda dimensão é a dimensão do sistema. aí nesse caso nós temos controles voltados completamente para o sistema, seja para o desenvolvimento seguro, seja pela, pela colocação de controles de de, de acesso, seja pela colocação de controles na parte do front-end da aplicação que está tratando dados pessoais vamos alguns é, dos controles que hoje são, estão na lista o sistema em análise segue uma política de senha com definição de tamanho mínimo e formato sabemos que apenas isso não vai evitar um ataque de brute force mas os controles hoje da forma que estão, que estão organizados um consegue suprir a necessidade do outro então, por exemplo, controle 55, é, o sistema implementa restrições e limitações para sucessivas tentativas de acesso mal seguida. Perceba que ah, não basta só ter definido uma, uma política de senha com tamanho mínimo e formato. Se eu consigo também limitar a quantidade de tentativas mal-sucedidas de um usuário, então já tô, tô conseguindo mitigar a probabilidade do cara executar um ataque de brute force. O ID66, um outro controle, é realizada uma análise estática e dinâmica dos requisitos de segurança cibernética do sistema totalmente alinhado com o desenvolvimento seguro. Então, é um controle que visa é, uhum. o que, no, a partir do que o desenvolvimento daquele sistema que vai tratar dados pessoais se está sendo realizada a análise de código de estática e dinâmico para tentar identificar as vulnerabilidades. E a última dimensão, a dimensão privacidade, ela contém 38 controles, foi uma, uma Tivemos, vamos fazer uma adição desses controles que foi praticamente uma leitura né, em embasamento, seja da norma do NIST, que, que trata a parte de controles de, de privacidade e segurança, e até a norma ISO 29154, que também trata dessa parte dos controles de segurança. Então, foi tudo bem adaptado, vocês podem verificar as referências que estão lá. Então, mas vamos aos controles. Controles de privacidade. Só um foco: qual é o objetivo, né? O objetivo dos controles de privacidade é tentar atender uma conformidade legal com a, com a privacidade dos dados pessoais. Então, vocês verificam, verificarão que muito dos controles ele tem uma relação direta com a lei, seja uhum. apontando referências, né? De, do, dos princípios que são utilizados. Vamos lá, alguns exemplos de controles para ficar um pouco mais claro. Controle. É, de ID 76, as permissões de acesso, incluir, consultar, alterar, excluir dos usuários que executam a, a, a operação de processamento de dados pessoais, se limitam ao mínimo necessário para realizar o processamento? É, percebam que a pergunta, agora a gente está olhando para se não basta apenas hoje você con con é, conceder permissão e saber que aquele cara tem aquelas permissões, você vai ter que saber também se as permissões são só para executar o que ele tem que fazer, então você não vai dar a permissão ao usuário de, de incluir se ele só precisa da permissão de consultar, então agora todas essas partes, todas essas, essas permissões vão ter que ser vistoriadas para ver se ninguém tem permissões além do necessário para não executar nenhum tratamento indivíduo com os dados. ID 81, né? Vamos ao outro controle. A instituição utiliza técnicas ou métodos apropriados para garantir a exclusão ou destruição segura de dados pessoais? Isso aí dificilmente as instituições costumam fazer, né? Pelo menos eu costumei observar bastante a troca de notebooks sem ter o devidamente processo. Não, é, não basta apenas você formatar, tem que ter um formato, tem, tem a forma de como formatar de forma mais adequada. Esses, esses notebooks estão passando de um lado para o outro. O ideal seria é que você passasse um wipe que sobre escrevesse os dados com zeros e uns, embora existam uhum. formas também de, de, de voltar, mas já é um procedimento a mais. Sempre, sempre que puder adicionar uma camada mais de segurança é, é o ideal, né? é o recomendado. Outras instituições que observamos é que quando os dados que, que estão no HD são muito sensíveis, o processo de descarte, né, de eliminação desses dados, ele ocorre já de outras formas diferentes, além deles de, de fazerem o wipe, que é a sobrescrita dos dados, também fazem a trituração dos dados, então é um controle que ele é macro, mas as formas de implementação sempre vai caber ao controlador, ou seja, a instituição que está tratando os dados pessoais no processamento de dados é utilizado o mínimo necessário de dados pessoais para atingir a finalidade pretendida o processamento, ele tem que, ter, tem que atender a finalidade. Aí vamos aqui um exemplo para tentar deixar isso um pouco mais claro. Vamos pegar um exemplo aqui do auxílio emergencial. Um auxílio emergencial vem atender um momento de pandemia, de necessidade, onde muitas das pessoas perderam o emprego e estão sem renda. Então, de certa forma, a gente vai ter aqui, oferecido pelo governo, uma transferência de renda. Então, durante é, o processo de inscrição, é, os usuários se inscrevem, é, ou seja, o governo, nesse momento, ele vai estar coletando os dados. Aí vai chegar numa etapa, que a gente chama de etapa de processamento. Como esse processamento vai ocorrer? Muitas vezes o governo vai querer garantir que a pessoa que está se inscrevendo, que está se candidatando a receber o auxílio, que se ela mora no local mesmo, quais são as informações que podem validar cada vez mais a identidade ou autenticidade de quem está se inscrevendo. E isso pode ocorrer de várias formas. O governo pode procurar é, um outro banco de dados, com outro, com, dentro da própria instituição pública, nesse caso, por exemplo, o governo poderia ter entrado em contato com o DETRAN, e tentar validar se uma da, alguma, alguma faixa daquelas pessoas que estão tentando se cadastrar se realmente o auxílio domiciliar que ela forneceu na hora que ela tirou uma carteira de, de motorista bate com aquilo que ela está oferecendo. Você não vai conseguir ter, isso aí é, o resultado é exato, mas você consegue, vai ter nesse momento uma estimativa pela região que ela está. Então, você, o governo poderia criar um score em cima disso. Mas nesse cruzamento, beleza, o governo pegou essas informações de dado de domicílio, mas o DETRAN também tem informações lá de multa. Essas informações têm necessidade de estar dentro do processamento? Não, porque o objetivo é obter o auxílio emergencial, e o auxílio emergencial é uma transferência de renda, não tem por que o governo saber se o cara tem multa. O processamento ali naquele momento era só tentar elevar o nível de confiança de, do usuário que está entrando. Então, percebam que aí a gente volta no, no item, na ID 105. No processamento de dados, é utilizado o mínimo necessário de dados pessoais para atender a finalidade pretendida. Nesse caso, se ele estivesse incluindo dados de multa, não. Então, por isso, é sempre botar atenção em cada um dos sistemas, né? no cruzamento de dados, e tudo que está sendo feito, para não tentar desvirtuar da finalidade. Então, a gente já passou, acabou de passar pelas dimensões, agora a gente entra nas medidas de segurança. As medidas de segurança e privacidade. As medidas de segurança e privacidade, são, também são uma forma de encaixar o controle. Então, a gente já Podia ter pego um controle novo, tentando verificar se ele se encaixa em uma das três dimensões que eu mencionei. Seja dimensão de estrutura, seja dimensão de sistema ou privacidade. Então, vocês teriam... Se vocês fossem adaptar um novo controle, verificariam isso. É dentro do guia, né? é uma descrição detalhada sobre como cada um deve se comportar. E aí, depois, vocês chegam na parte das medidas, que são medidas de segurança e privacidade. Ao todo, são 23 sendo 12 de segurança, e essas 12 de segurança, elas são adaptadas da ISO BNT 27002. Né, dentro dessas 12, a gente listou elas e para orientar cada um que fosse adicionar um novo controle, criamos né, o objetivo dos controles que irão se, é, entrar dentro daquela medida. Como, como você vai tratar exatamente esse controle. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui a medida de, de segurança, continuidade de negócio, o objetivo dos controles que estarão dentro da medida de negócio, é, do, dentro do, da continuidade de negócio, são manter a operação da atividade apesar das diversidades. Então, cada controle que for adicionado, ele tem que atender esse objetivo. E do mesmo jeito, vai, vai se valer para cada uma das dimensões, é, perdão, cada uma das medidas de segurança, seja controle criptográfico, controle de acesso lógico, controle de segurança em rede, de proteção física e do ambiente. Então, para cada um desses, se vocês precisarem adicionar um novo controle, vocês conseguem fazer seguindo cada um dos objetivos que está dentro da descrição para cada uma das medidas. Então, a gente tem, nesse caso, aqui dois blocos né, de medidas de segurança e privacidade, as medidas de segurança e as medidas de privacidade. As medidas de privacidade, ao todo, são 11 e elas são, foram adaptadas da ISO 29100, que trata de um framework de privacidade. Na descrição dos objetivos, como se você pegasse um controle e fosse tentar encaixar ele dentro, é, tentamos correlacionar nesse momento sempre algum ponto da lei, no que desse, né, no que coubesse, algum ponto da lei, para elevar o nível de conformidade legal que vocês teriam ao adicionar um controle. Então, se pegamos, por exemplo, aqui, abertura de transparência e notificação. O objetivo dos controles, dentro dessa medida, é atender o princípio da transparência da LGPD. Aí, colocamos aqui é, o artigo 6º, inciso 6 que é onde fala sobre a transparência, princípio de transparência, a transparência com o usuário, a informação de, pra, por exemplo, se a gente pegar um exemplo de um serviço público da vida, esse serviço público ele teria que ter num, num termo de uso, de política, de privacidade, essa informações de transparência, por que coletamos dados, para que estamos utilizando, qual tipo de tratamento de dados que é executado, então todas essas informações estariam nessa parte da transparência. E os controles que estão nesse, nessa medida de privacidade buscam atender esse objetivo. O mesmo vai ocorrer para cada uma das outras medidas de privacidade. Então, sempre vai ter um, um aparato legal, um, um ponto da lei específico para que vocês possam dar uma olhada e ter sempre essa ligação é, entre um e outro. Pegamos o controle já definimos em qual demissão de de ele vai entrar, em qual medida ele vai se encaixar, Aí agora temos que fazer com que o controle ele se relacione com alguns riscos. Pode ser um apenas, ou pode ser vários riscos. Você pode ter um controle que permeia todos esses lados. Então, dessa forma, ele, como mencionei anteriormente, os 14 riscos utilizados na avaliação de impacto, é, na avaliação de riscos, do nosso tema da oficina, ele vem do relatório de impacto da seção 2.5 do guia de boas práticas da LGPD. Qual é a diferença do que tem lá e do que tem aqui? Um, os 14 riscos que estão listados lá, eles não têm escopo do risco, porque o objetivo da nossa oficina é, é adaptar riscos e identificar a avaliação, como essa avaliação vai ocorrer. Então, aqui, como a tem, nós tratamos o controle especificamente, nós criamos a sequência de etapas dentro né, da avaliação de risco de forma que cada instituição conseguisse realizar a adaptação. Então, quando você fosse adaptar um controle específico dentro de um risco, você teria que dar uma olhada qual é o escopo do risco, o escopo que foi definido. Pegamos, se pegarmos o, o ID 1, um, um, um, um risco de acesso não atualizado, o escopo do risco é Acesso indevido, então a gente, todos os controles que estiverem relacionados ao, ao acesso não atualizado, eles vão estar relacionando também essa característica do escopo do risco, que é o acesso indevido, permissões devidas a um ambiente fisicológico. Então, você, é, foi criado toda uma abrangência da atuação do, dos controles que vão estar relacionados ao risco. E isso vai valer para cada um dos 14 riscos que são alencados. Cada um deles tem uma descrição tem, se possível, um basamento legal com a lei para que sempre possa existir esse lado da conformidade. É, não vale tanto a pena entrar em cada um deles, são detalhes que estão, estão expostos aqui, também estão expostos no guia. É tudo para prover, no final das contas, a possibilidade de que vocês possam adequar um novo controle na avaliação desse sistema que vai tratar dados pessoais. Um outro ponto que trouxemos da seção 2.5, do guia de boas práticas é a etapa da avaliação do nível de risco, que é definido pela matriz de probabilidade e impacto, que podemos ver na, na segunda tabela, a tabela do lado direito, onde a probabilidade é a chance de algo acontecer e o impacto é o resultado de um evento que afeta o objetivo. Aí essa relação entre a probabilidade e impacto a gente consegue obter um nível de risco ao qual o sistema a qual risco possui, né, a qual um dos 14 riscos possui e, e diretamente está vinculado ao sistema que está sendo analisado. Dentro dessa matriz de probabilidade de impacto, nós definimos, hum. né, é, foi definido dentro do 2.5 do guia de boas práticas, os parâmetros escalares. E para cada uma das classificações, entre alta, média, e moderada e baixa, você vai ter um valor desses de escalar. O valor ele também vai influenciar na parte do momento que você quiser priorizar alguns dos níveis de risco ou alguns dos riscos que está, que está sendo vinculado ao sistema. Então, a partir do momento que você realiza essa multiplicação, você consegue ter vários é, índices ou escopos dentro do, da matriz de probabilidade de impacto, onde você vai conseguir criar uma certa é, priorização do, do, de por onde começar a resolver. Uma das saídas é, é, que vamos ter aqui, umas não, duas saídas que teremos com a avaliação de riscos e se encaixa diretamente ao relatório de impacto, que vai ser tema da próxima oficina, ou seja, daqui a 15 dias, então, se vocês já puderem dar uma olhada em todo o guia de avaliação de riscos, vocês já estariam mais preparados para que, quando vocês chegassem na parte do relatório de impacto, tivessem já como utilizar os insumos que são as saídas desse avaliação de riscos, ou seja, vocês puderem avaliar algum sistema interno, em cima dos controles propostos, vocês já conseguiriam trabalhar o relatório de impacto na próxima oficina de uma forma mais ativa. Então, recomendo que vocês possam seguir dessa forma. Até porque a ferramenta ela vai estar disponível para vocês e o guia já está. Um, a primeira saída, que, que é chamado dentro da avaliação de, de riscos de diagnóstico inicial, onde você vai avaliar o sistema que trata dados pessoais dentro dos 14 riscos elencados e a avaliação vai ocorrer dentro dos controles, dentro de dos de controles propostos. Essa seria a primeira saída. E a segunda saída que entra dentro do relatório, que é o que vira enteada dentro do relatório de impacto, seria o planejamento de redução dessas é, desses riscos que estão como alto. Então o órgão vai começar um planejamento e ele começa a marcar dentro de, um, de uma planilha ou que seja como o órgão lida melhor dessa forma, qual vai ser o planejamento de atuação na redução desses riscos. Então você já consegue criar o planejamento, já faz uma nova reavaliação pela, pela, pela ferramenta e expor, exporta essas informações para dentro do relatório de impacto. Então, a partir de, do momento que vocês identificaram quais são as medidas que vão ser aprovadas, vocês colocam lá. Eu passarei por, por um exemplo mostrando exatamente cada uma dessas etapas. O princípio, nesse momento, é apenas dar um uma visão geral do que vocês vão ver ao longo da, da nossa oficina. Uma outra definição, dentro, agora a gente entra exatamente no que propõe a avaliação de riscos. Até então, até o slide anterior, recebemos informações do relatório de impacto, seja dos riscos ou seja da avaliação de nível de risco que ele propõe. Agora, como a gente pode estruturar essa avaliação de forma automatizada. É, essa é a proposta a partir daqui. A primeira coisa que fizemos foi relacionar os controles ao risco. Então, a gente precisava olhar cada controle, como ele se comporta perante o risco. E dentro disso, esse controle ele tem mais ou, um, mais ou não importância em relação ao outro. E aí, para isso, criamos pesos. O peso zero é o controle não se aplica ao risco, ou seja, ele faz parte da análise, mas para aquele risco específico ele não se aplica. 0,5, onde o controle se aplica ao risco. 1, onde o controle se aplica e ele é prioritário. Na tabela, na segunda tabela, a tabela superior, essa bem colorida, a gente tem os 14 riscos na primeira coluna do ID, então Aqui é, a gente pôs apenas um, um recorte da tabela, como mencionei para vocês, são 113 controles. É, os controles estão na primeira linha da, do ID, está indo até o 12. E essas partes coloridas, eu já expliquei os pesos, que para cada uma dessas linhas nós temos o risco, temos os pesos e temos os tipos de controles que está associado a mitigar o risco ou a prevenir o risco. Então, em amarelo, nós temos os controles que vão prevenir que aquele risco ocorra. Nós podemos ter lá, por exemplo, acesso não autorizado, que seria o primeiro risco. E ter um controle de é, bloqueio após x tentativas de acesso. Então, você vai evitar o acesso autorizado até a partir do momento que você bloqueia a e aí esse controle seria um controle de prevenção para evitar que uma conta seja roubada, ou seja, para que exista naquele momento um acesso não autorizado. Você pode ter também controles de mitigação, e aí esse seria para um outro tipo de risco, onde você teria redundância, onde vamos supor que um incidente esteja acontecendo naquele momento, um ataque massivo de DDoS, de negação de serviço. E você, para manter a disponibilidade de alguma forma, mesmo que o sistema permaneça ativo mais lento, você implementa controles de mitigação que alcançam o que é objetivo, né? Manter redundância durante aquele período de estresse. Tá? Esse seria um controle de mitigação que vocês proporiam a partir do momento que você tem um impacto da indisponibilidade quase surgindo além. E o que seriam esses controles de mitigação e prevenção? Ou seja, um controle que é os dois ao mesmo tempo. Como mencionamos, o controle são ele, ele é abstrato, então ele consegue abranger muitos aspectos da, da solução. E para isso, eu trouxe até um exemplo, que é o ID23. Há um sistema para monitoramento de aplicações, alertas e vulnerabilidades utilizado para auxiliar na detecção e tratamento de incidentes de segurança em cibernética. Percebam que é um controle muito amplo, mas que é, o sistema de monitoramento de aplicações, ele pode tanto identificar durante a atuação algum comportamento adverso acontecendo e prevenir que ocorra algum tipo de problema, tanto que ele pode identificar através de holística já após o problema estar ocorrendo. Então, aí nesse momento, você vai ter que correr para fechar portas, fazer, fazer tudo o que for necessário, mas o um alerta foi gerado, então seria um controle que atuaria dos dois lados. Dentro dessa tabela, como mencionei, a parte em branca é a parte que tem peso zero, então são os controles que não estão ativos por risco naquele momento. Essa é a etapa da definição, então a gente já falou um pouco então das partes da avaliação da gente tem, a definição dos pesos, a alocação do tipo de controle dentro da articulação do risco, se é prevenir, mitigar ou mitigar e prevenir ao mesmo tempo. Outras diretrizes que são seguidas pela avaliação, é, o sistema deve ser, o sistema ser é avaliado, ele inicia com um nível de risco alto, probabilidade alta, impacto alto. Por que isso acontece? Isso acontece porque é, a análise parte do pressuposto que nenhum dos controles foram analisados. Então, se não tem nenhum controle analisado, ele, ele, nenhum dos controles foram implementados. Então, tudo começa com nível de risco alto. São utilizados 113 controles na avaliação, como mencionado, então, para cada sistema que trata dados pessoais, você vai passar os 113 controles. Controles do tipo prevenção atuam na redução da probabilidade e controles do tipo por mitigação na redução do impacto. Então, essa é uma regra que é seguida pelo, pela avaliação de risco, né, pelo método proposto, onde os controles de prevenção vão atuar na redução da probabilidade e os controles de mitigação vão atuar na redução do impacto. E como é que vai ficar os controles que são prevenção e mitigação ao mesmo tempo? Abaixo na tabela, nós vamos colocar, nós colocamos um exemplo de como ficaria ah, para o risco de acesso não autorizado essa distribuição. O risco de acesso não autorizado, nesse caso, ele vai ter 20 controles, sendo 8 controles de prevenção, 7 controles de mitigação e cinco controles de prevenção e mitigação, ou seja, um controle, esses são cinco controles que vão atuar nos dois lados. Para que não percamos nenhuma informação e até adicionando nesse momento uma penalidade até maior, esses controles de mitigação e prevenção foram agrupados nas duas outras categorias. Então, eles foram incluídos dentro dos controles que atuam na probabilidade, ou seja, vão atuar na prevenção e foram incluídos dentro da da categoria de controles que atuam sobre o impacto, que é a mitigação. Isso traz uma certa penalidade, porque se você não aplica um controle de prevenção e mitigação, você já tem um campo, a menos, um item de controle implementado a menos preenchido nos dois lados. E como toda metodologia é em cima, é baseada da quantidade de controles implementados, você tem uma penalidade dupla. Fora o peso, né? Eu digo dupla porque você tem, ainda tem um peso envolvido. Então vamos para o método. Agora, o método, assim, ele criamos uma, uma fórmula. É, nessa fórmula, para a probabilidade, ele cria um índice de probabilidade e cria um índice de impacto. Esse índice tem como retorno um valor entre 0 e 1, um, onde 1 um são todos os controles implementados e 0 nenhum controle implementado. Então, vai existir essa variação, que nada mais é uma razão do, dos controles. Então, vamos lá na parte da probabilidade. E nas duas fórmulas, tem sim destaque, o que em programação chamaremos de variável. São as variáveis principais que devem ser observadas e devem ser somadas e, e observadas durante, durante a contabilização na probabilidade, por exemplo, que vai atuar na redução, né, é, a quantidade de controles implementados vai atuar na redução, da probabilidade, probabilidade de ocorrer, nós temos vai ser calculado, né, o total de peso, é, utilizamos aqui a medida com o peso, do peso, porque o que vai estar sendo verificado ao longo, né, são os controles ativos, os controles inativos, eles não vão fazer parte da avaliação, então, são apenas os controles ativos, embora sejam uma uma média ponderada, resolve, é, não faria muito sentido ter os controles ativo, é, inativos dentro do processo. Então, utilizamos apenas os controles ativos, onde realizamos a soma de todos os pesos, dos controles de prevenção aplicados ao risco. A, vamos lá. Controles aplicados, como mencionei, é, vocês vão, para cada sistema, vocês vão analisar é, os 113 controles. Na análise que é efetuada, você vai definir se aquele controle ele é aplicado, ele não está aplicado, ou ele não se aplica ao sistema, ou seja, não tem utilidade ou não faz parte do escopo. Então, vai existir três tipos de análise do, no momento que você estiver analisando o sistema que dá dados pessoais. Você vai ter que verificar esses três pontos. Se o controle está aplicado, se ele não está e se aquele controle não se aplica. Então, voltando para a fórmula, na fórmula, vamos calcular o total de pesos dos controles de prevenção aplicados ao risco. Então, aqueles controles que são definidos como prevenção e foram aplicados ao risco, eles vão ser contabilizados. Dividido pelo total dos controles de prevenção associados ao risco. Isso aí temos a diferença. O aplicado, como mencionei, é a partir da avaliação que você faz do sistema e você diz se ele foi aplicado ou não. O associado é o controle que ele faz parte do, do risco antes da avaliação. É justamente a tabela que eu mostrei para vocês, colorida, que exibe os controles que foram associados aos riscos e os tipos dele com os pesos. Aí Dividido né, pelo controle de prevenção associados aos riscos, menos, os controles de, os controles, menos o total de peso dos controles de prevenção que não se aplica ao risco. Se os controles eles não se aplicam ao risco, ou seja, a partir da avaliação, você já identificou que aqueles controles eles estão fora do escopo do, do sistema que está sendo analisado, então ele não vai entrar na contabilidade. E é justamente essa subtração que está ocorrendo aí embaixo, só para deixar os controles que estão associados ao risco, os mais estão ativos, ou seja, são válidos para o sistema. E aí você faz essa divisão entre os controles aplicados e a subtração entre os controles associados menos os controles de, é, que não se aplica ao risco. Com isso, você vai obter uma, um índice de controles implementados. Aí esses são os controles voltados para a prevenção, ou seja, para a redução da probabilidade da probabilidade daquilo ocorrer. A mesma a, a fórmula se aplica ao impacto, só que a diferença que vamos ter é que é, na fórmula de impacto a gente trata de controles de mitigação. Então, então assim, as variáveis já funcionam a mesma são as três mesmas, mas vai mudar apenas esse nome de, do, do tipo de controle que vai ser associado. Então, na, no impacto nós teremos o total de pesos dos controles de mitigação aplicados ao risco, como mencionei, os aplicados foram daqueles que passou pela avaliação do sistema, dividido pelo total de controles de mitigação associados ao risco, ou seja, são todos os controles que já são pré- anteriormente associados aos riscos, menos o total dos pesos de mitigação que não se aplica ao risco, ou seja, dos controles né, de mitigação que não se aplica ao risco. E aí a gente vai conseguir ter o índice do, de mitigação para né, a redução do impacto. Tudo isso em cima de controles que foram implementados. Então, quanto mais próximo de 1, maior a quantidade de controles implementados. Quanto mais próximo de 0, menor a quantidade de controles implementados. E para que vai servir esse índice, Itássio? Bom, como a gente tem toda essa avaliação em cima dos controles implementados, né, os resultados obtidos com, pelos cálculos da probabilidade de impacto, um valor entre 0 e 1, ele é transformado em porcentagem. é só para facilitar a visualização e tentar também um encaixe Dentro do, aí eu até mencionei anteriormente, né, em algum momento iríamos falar do COVID, onde foi que o COVID foi utilizado, e aí justamente ele foi utilizado dentro desse, desse método de avaliação, onde nós utilizamos é, um, a definição para níveis de capacidade, como o COPT faz, utilizamos as porcentagens que está tá no COVID, só que lá é pela quantidade de processos implementados, no nosso caso aqui é pela quantidade de controles implementados. Então, como é que ficaria, né? Criamos uma evolução gradual, ou seja, de forma que a gente tivesse uma automatização do processo, cada vez mais independente da ação humana, que é uma coisa que percebemos ao longo do desenvolvimento. É, a ação humana, para dizer, probabilidade alta, média e baixa, sem, sem base nenhuma, não era um negócio palpável, nem justificável em qualquer reunião que você tivesse, porque ficava muito no achismo mas com, com quantidade de controles implementados e as criticidades e os pesos associados, isso aí acaba se tornando mais claro, porque aí você já tem mais algo mais próximo de um método funcional. Então, à medida que fizemos as divisões para probabilidade de impacto, então as classificações de probabilidade de impacto alta, média e baixa vão descer de acordo com a quantidade de controles que são identificados como implementados. Então, se tivermos apenas um número abaixo Aí o índice, né? O índice deu abaixo de 50%. Probabilidade vai se manter alta. Impacto, se for se for em cima dos controles de mitigação, também vai se manter alto. Se passar de 50%, 50,01, aí já muda a probabilidade, a probabilidade desce, vai descer para o campo de, de classificação moderada, mas o impacto ele vai se manter ainda alto. Se os controles implementados alcançarem níveis de 85,0,01, então a probabilidade nesse momento vai descer para baixo. E nesse momento, o impacto ele vai descer para moderado. Aí a pergunta pode surgir. Por que o impacto ele só tem dois, dois degraus e a probabilidade tem três? Bom, a, o impacto ele vai sempre depender de dos dados pessoais que estão sendo tratados. Então, podem ter alguma lei específica, pode ter algum tratamento específico que o próprio órgão dá, ele pode estar submetido a um risco também mais grave, então sempre vai depender de coisas mais externas, de impacto. Então, nesse caso, é, optamos por apenas deixar dois graus de, de descida, mas assim, o órgão está livre para adaptar a metodologia que está sendo proposta. Aqui mais um exemplo da execução, para ficar um pouco mais claro e sedimentar, o método de avaliação que está sendo utilizado. Nesse exemplo, estamos utilizando apenas dois riscos, que é o risco de acesso não autorizado e coleção excessiva, que está na tabela superior. Temos nele os controles que estão ativos para o risco, os pesos associados e os tipos de controles. Como mencionei, a resposta ela é por um sistema que trata dados pessoais em cima dos 113 controles, é uma resposta linear, você vai passar por cada um dos controles e vai identificar se ele se aplica, se ele não se aplica ou se ele não faz parte do sistema. Aí dentro dessas respostas que você vai obter através da análise, como é que vai funcionar todo o restante do, do cálculo. Na tabela superior dos riscos, eu só importei as respostas dadas para os controles, nesse caso, para os 10 controles. Juntei elas junto a do, do peso para facilitar a nossa visualização. A contabilização dos pesos, como eu falei anteriormente, é, vocês destacarem, né, e está até destacado no slide, são as seis variáveis, ou seja, cada variável do, do da forma de cálculo, cada a probabilidade ela tem três variáveis lá, onde a gente tem vai ter os controles que são aplicados, os associados e os que não se aplicam. Essa tabela de baixo traduz aquelas três variáveis da probabilidade e aquelas três variáveis do impacto. Então, todas elas estão traduzidas aqui, de modo que a gente possa ver a, como seria a execução ou como está acontecendo a execução do sistema automatizado. No exemplo que eu coloquei, vamos lá, segunda coluna da contabilização dos pesos para o sistema, para o sistema XPTO. Nós temos lá total de pesos de controles de prevenção associados ao risco. Você ficar, eu faria a contabilização de todos os controles de prevenção associado ao risco. Aí vamos fazer o cálculo dos pesos. Como é que ficaria? Pega o os controles de prevenção são os controles em amarelo, estamos falando do acesso não autorizado, então teríamos os controles de prevenção, controle 7, 8 e 10, que está justamente no, no exemplo, aí embaixo, controle 7, você somaria o peso dele com controle 8, controle 10 e como mencionei anteriormente, os controles de mitigação e prevenção ao mesmo tempo, né, o, o controle que tem essa categoria, esse tipo, essa tipificação ao mesmo tempo, eles também entram no cálculo seja do, da prevenção ou seja é, do, da mitigação, da probabilidade ou do impacto. Então, nesse caso, também vai ser somado o controle 1 e o controle 5, que é justamente o que entra e dá o total, do, o total de peso desses controles de prevenção associado ao risco, é 3,5. O mesmo vai ocorrer para cada uma das colunas que, que estão sendo exibidas ao final desse cálculo, vocês vão poder utilizar, porque como mencionei, cada uma dessas vai compor a, a fórmula de probabilidade de impacto exibida inteiramente Então, o que acontece? Aqui eu expulho né, novamente a fórmula de probabilidade de impacto, para que a substituição de todos aqueles valores que nós comportaríamos né, na, na, no slide anterior, e aí conseguimos obter o índice do impacto e o índice resultante do, da probabilidade. Aqui abaixo no canto direito, no canto esquerdo, nós temos o acesso no autorizado, e aí tem a divisão entre probabilidade e impacto. E aí como ficaria a inclusão do que a gente já definiu pelo total de pesos para cada uma das variáveis? Nós pegaríamos probabilidade, total de peso dos controles de prevenção aplicados ao risco. Então, veríamos onde é que está na coluna, é o total de pesos total de, de, de controles de prevenção aplicados ao risco. Está na quarta coluna e seria um peso, o total de peso 2,5. E aí ele entraria na fórmula 2,5. 2,5 dividido pelo total de pesos de controles de prevenção associados ao risco. Então, você iria para os de prevenção associados ao risco e teria... O dentro na, do acesso não autorizado, 3,5 menos total de pesos dos controles de prevenção que não se aplica ao risco, ou seja, toda essa, toda essa etapa que nós estamos conversando é depois que é feita a avaliação em cima do sistema. Então, você pegaria e iria encontrar o total de pesos de controle de prevenção que não se aplica ao risco. O total de seria é, sexta coluna, é a sexta coluna que trata desses controles de prevenção que não se aplica ao risco e não foi identificado nenhum controle de prevenção que não se aplica ao risco. É, ou seja, dentro da avaliação, né, dentro da resposta que você deu para o questionário, você identificou que não tinha nenhum controle que não se aplicava a, ao sistema que estava sendo analisado. E aí, então, dessa forma não tem como acontecer a totalização dos pesos. E, e assim né, a probabilidade ficaria 2,5 dividido por 3,5, que dá um total de 0,71. Aí esse índice de 0,71 vai ser transformado em, em, em porcentagem e vai ficar 71%. Então a gente tem um índice de controles implementados de 71%, ou seja, 71% dos controles de prevenção eles foram implementados. O mesmo vai acontecer para o impacto. Então, você, é, faremos aqui a, o cálculo, é, onde a gente vai pegar o total de controles de mitigação aplicado ao risco, procurar onde é está é, a quinta coluna, total de controles de, de mitigação aplicado ao risco, e dessa forma vamos realizar a substituição para cada um dos valores e obter o índice. Uma vez obtido o índice, nós só precisamos bater com a nossa tabela anterior, que foi inspirada no covid 2019 para níveis de maturidade, para níveis de capacidade, perdão, e fazemos a relação, porque estamos falando de quantidade de controles implementados. Trouxe novamente a, a imagem do acesso notarizado à probabilidade de impacto para tentarmos fazer essa correlação. Então, na probabilidade nós temos 0,71%, dentro da de, de quantidade de controles implementados, ele estaria na moderada, moderada com, com 10 de, de escala, e o impacto estaria em 75, que seria 75% dos controles implementados para redução do impacto, que são os controles de mitigação, e 75% ainda está na faixa do alto, ou seja, a faixa do alto, ela vai do 0% a 85%. Qual, e com isso, a gente consegue agora colocar, é, identificamos né, a classificação da probabilidade de impacto para o risco de acesso não autorizado, probabilidade moderada e impacto alto, 10 e 15. Olhamos aqui a tabela de matriz de probabilidade de impacto, que foi definida no Guia de Boas Práticas da LGPD, na seção 2x5 de relatório de impacto, com, com essa relação de probabilidade, probabilidade 10 e impacto 15, nós vamos obter os 150 que vimos na, é, na tabela, é, tabela de baixo de nível de risco do sistema XPTO, que é o nosso sistema fictício que está sendo analisado. Então, a, o resultado final da ferramenta ela vai expor uma matriz do mesmo jeito que vocês... do mesmo jeito, não, parecida com o que vocês estão vendo aí. Não tem essa exceção de cores, é isso aí, não chegamos nessa tipo de evolução. Então, você teria como nível de risco alto, diferente o de coleção excessiva, ele passa pelos mesmos cálculo e você teria um nível de risco alto também, só que 2, 2, 5. Então, se você precisasse priorizar por onde você começaria, você já conseguiria ver qual o nível de risco que está mais alto. Aí Do alto do alto, você teria o 225 como, um, como um mais alto. Esse aqui foi o um exemplo de toda a avaliação de como ela seria efetuada. A seguir, podemos falar aqui um rapidinho dos documentos auxiliares, onde nós temos aqui o anexo 1, que ele contém todos os 113 controles de segurança e privacidade, a é, Quando foi montado o guia, foi pensado qual seria a melhor forma de disposição. É, definimos que a melhor forma seria uma que tentasse ser ao máximo independente do sistema. Então, não era apenas colocar os controles lá, as referências, porque não também fornecer um material onde o órgão conseguisse atuar independente do sistema, avaliando os 113 controles, e não só isso, poder estar compartilhando com vários setores, e mesmo se ele quisesse utilizar o sistema, colocasse apenas na mão de uma pessoa que já, todos os controles anteriores já teriam passado por todos os sistemas já por meio do por meio desse documento, e ele só, só assimilaria dentro da, da ferramenta as informações de se ele foi aplicado, não se aplica, e... e e não se ou não no, o no, no, é não no, tá no, momento aplicado como é que no, tá organizado esse documento esse documento vai ter os, ID's, que são os 113 vai ter as dimensões no, no, no, a quantidade de controles dentro da dimensão a descrição do controle a descrição que chega para alguns, chega a ser bem exaustiva não vai alcançar nunca o máximo mas consegue no, bem no, a medida de segurança e privacidade, que são os agrupamentos, que eu mencionei anteriormente, que são 23 categorias. A resposta é que vai ser dada para o controle, se ele foi aplicado, se ele não foi aplicado, ou se ele não se aplica. Se o órgão quiser trabalhar internamente com os vários setores, com rede de evidências, prazos, de, ou outros encaminhamentos que são dados ao controle internamente, ele pode trabalhar com, com o auxílio desse documento. E se tiver alguma dúvida sobre os controles, tem as referências, não só tem as referências como mencionei da ISO, vai ter referência dos controles até da, do, do GSI. Na medida do possível que pudemos encaixar mais de uma referência nós fizemos e vão ter referências também do, da OASP. O outro documento auxiliar é o que mencionei para vocês, que já foi feito, que é a relação dos controles com risco, o tipo de risco, é, perdão, o tipo de controle, se ele é de mitigação, se ele é um controle de prevenção, se ele é um controle de mitigação e prevenção, então, houve esse tipo já de associação, então, todas as tabelas, é, elas são disponibilizadas, elas estão disponibilizadas por, por estrutura, por, por dimensão, cada uma das dimensões, e vocês vão poder correlacionar visualizar e até mudar se achar pertinente, que aquele impacto realmente, é, se é que aquele tipo de, de, de controle não se aplica, não se aplica, pode escolher alterar os pesos que foram colocados. Cada instituição, né, ela vai ter uma realidade específica e recomendamos novamente a adaptação. Nada que foi escrito, nada que, que, tá, que faz parte dessa oficina está escrito em pedra, a adaptação é altamente recomendável. Um modelo de avaliação de riscos de segurança e privacidade. Vou falar um pouco dele aqui, que já comentei, tentei comentar o máximo possível que o nosso documento ele é apenas uma sugestão uma, para auxiliar os órgãos e, e entidades que exercem o papel de controlador de dados pessoais, ele é adaptável, então todo, tudo que mencionamos aqui é para que os órgãos consigam fazer a realização da adaptação de até novos controles, ou nem quiser, por exemplo, não quero utilizar nada, mas eu quero dar uma olhada no, no Nexo 1, que possui os controles de referência, isso aí pode ser interessante para a minha instituição, Pronto, tá? o que puder é, ser útil, a gente está agradecendo, e não é obrigatório, né? tudo isso aqui é apenas uma sugestão para que vocês possam adaptar, e como mencionei, é, esse, todo o nosso trabalho é, todo esse trabalho que vocês estão recebendo é fruto de dois anos de análise que de sistemas críticos que fizemos aqui internamente. E aí, para a apresentação de hoje, na oficina, fizemos as adaptações necessárias desde para o LGPD e em cima dos controles, para, às vezes, até reduzir um pouco o nível de criticidade deles. Agora vamos tentar ir para a ferramenta automatizada, para vocês verem como ficou a saída, né? toda a saída do da avaliação de riscos tá? e a colocação dos níveis de, de riscos relacionados aos 14 riscos delencados. Vamos lá, eu vou mostrar aqui um falar um pouco é, inicialmente da ferramenta antes de falar da, da forma como ela como ela está funcionando tentar mostrar para vocês aqui A tela inicial, como, como, como a ferramenta se aborda. Então, nessa tela inicial é exibido todas as referências que são utilizadas é, na elaboração, seja do, do guia ou até dos controles. Tem um link para vocês já acessarem o guia. Então, se vocês quiserem acessar o guia, já para. que é uma coisa que eu recomendo fielmente, é, peguem o anexo 1. E utilizem ele como uma folha espelho, porque a ferramenta hoje ela não, não vai ser disponibilizada de forma que ela consiga salvar as informações. Então, vocês podem utilizar internamente o anexo 1 e quando vocês quiserem fazer a avaliação do sistema, vocês pegam todas as informações desse espelho e repliquem para só obter o resultado. Alguma coisa eu consigo exportar, tá? Aí eu vou mostrar para vocês que vocês conseguem tirar, mas essa ali é seria uma forma muito arcaica de fazer. Mas foi a melhor forma que encontramos de sugerir é, a forma de você guardar o relatório. Então, em vermelho a gente coloca essa recomendação que vocês utilizem como espelho anexo 1 no momento que vocês forem preencher e realizar a avaliação. Bom, eu não vou passar pelos 113 controles, então podem ficar tranquilos. Eu quero mostrar apenas a parte inicial e como é que vai ficar a parte da avaliação. Na, a primeira tela é a tela de identificação, onde vocês vão identificar o órgão que vocês fazem parte. Vão colocar. Depois vocês vão preencher com nome, nome completo. Seguida com um e-mail institucional, a seguir o nome do sistema que vai ser avaliado, e vocês vão informar se. Qual é a fase da avaliação do sistema? Ela é uma fase inicial ou ela é uma fase de tratamento? Como mencionei, é a fase. Perdão. A fase inicial é a fase de diagnóstico, onde você faz a primeira vistoria no sistema e aí você exporta, né, exporta o relatório da forma como eu vou mencionar, e guardam ele e com as identificações do que está faltando a ser implementado, que devem entrar no roadmap. E a segunda quando você já inicia o tratamento, que aí é, nesse momento você vai pegar os controles que já foram implementados e ver como foi que ficou no final, ah, se os riscos foram reduzidos ou não. Se você, vocês conseguiram reduzir o nível de risco, diretamente e, é, e essa seria a tela inicial onde você teria a identificação e essa aqui a estrutura de como está disposto cada uma das perguntas Dos, que são os controles nós teremos aqui a dimensão, que é a dimensão e estrutura anteriormente tem, a gente um grupo o grupo que ele faz parte, a medida de segurança e privacidade, nesse caso aqui é responsabilização. Vamos ter a descrição do controle, as referências, você vai informar se esse controle se aplica ou não ao sistema que está sendo analisado. Se aplica, não se aplica, não está aplicado ou ele não se aplica, ele não faz parte do sistema. Vocês fazem todo esse preenchimento e no final é elaborado o relatório. Então, vamos aqui ao a, a, que seria o primeiro diagnóstico. Eu estou fechando, porque como tem um token que guarda as informações, para ele não salvar, o estado de um no outro, essa aqui é a melhor forma. Então, esse questionário, ele já foi preenchido, né, os 113 controles, comecei aqui do 111, e aí vamos gerar aqui a avaliação inicial que foi feita aqui para o sistema XPTO e visualizar como essa avaliação foi obtida. Então, a avaliação, ela vai apresentar os 14 riscos, ela vai calcular com base nos controles que foram definidos como implementados a probabilidade, onde é, está onde nesse momento com a porcentagem, o impacto e vai calcular o nível de risco nessa primeira tela. Aqui, vai vamos supor, como eu mencionei para vocês, né a ferramenta ela não vai salvar as informações que vão ser preenchidas para determinado sistema. Então, como é que vocês vão poder é, salvar? Então, é a nossa parte mais arcaica aqui, onde vocês vão... É, apertar o, o CTRL e o P, realizar a impressão dele e salvar com algum nome, que aí nós até recomendamos aqui embaixo, relatório de impacto, parte 1, riscos. E aí do lado você pode até colocar o um nome do sistema que está sendo avaliado. Como são várias telas de relatório que são exibidas, é recomendado que para cada sistema você salve cada uma dessas telas dessa forma, com, pelo método de impressão. Não, não, não, não fica tão bonito, mas pelo menos vocês guardam o um relatório. Essa seria a forma de vocês é, manterem a informação consigo e não perder apenas pelo uso do sistema e depois de toda a avaliação executada. E onde nós colocaríamos essa informação no relatório de impacto? Aí vem, entra a nossa parte, né? Onde ela entraria? Eu deixei eu estou dando spoiler, então peço desculpa ao um, um apresentador da, da reunião daqui a é 15 dias, mas esse aqui é o template, na versão que eu peguei do relatório de impacto, onde nós poderemos colocar as informações de saída da análise de riscos que foi executada. Como a gente está falando no um relatório de impacto, o um relatório de impacto, ele vai ter várias outras informações. Ele vai ter informações dos dados que estão coletados, do porquê os dados estão sendo coletados, qual a finalidade que ele está objetivando. Mas nessa parte de, de riscos, é a avaliação do sistema que você vai exibir. E você colocaria todas as informações que saíram do nosso, é, da, da ferramenta, né? Que fez a avaliação em cima dos controles. Então, você pegaria o risco, Autorizado, colocaria dentro, cada um dos riscos seriam colocados dentro dessa fase de identificação, apontaria a probabilidade e o impacto que foram identificados após a avaliação dos controles. Nesse caso é 10 e 15. Com a nossa multiplicação aqui, que vai facilitar futuramente a priorização do risco a começar a ser iniciado o tratamento, certo? Vocês colocam e vocês vão colocar para cada um deles esse tipo de, de, de análise. Como vai ficar no final? Aí, assim, vai ficar a capa de cada um. Eu trouxe também para mostrar para vocês como ficaria no final o preenchimento, vocês colocando igual a como foi definido, então, avaliação de impacto, como ficaria as cores, só para criar um destaque de, de importância ou de criticidade daquele diagnóstico para o sistema que foi realizado. Então, vocês teriam aqui todas as, todos os riscos elencados aí ficaria bem bonitinho no relatório de impacto com essas informações. A segunda parte, e aí a gente entraria na fase de tratamento. Né? Você pode até perceber, né? Posso até andar, vamos andar no próximo, porque esse aqui a gente está pegando como diagnóstico, mas existem mais três telas à frente, onde essas telas vão fazer cada vez um filtro e um detalhamento dos controles que foram respondidos, quantidade de controles aplicados que foram identificados, então tudo vai ser exibido para vocês a partir do próximo que for clicado. Mas vamos para a próxima. É... Que seria a segunda fase da avaliação, que é a fase de tratamento, onde vocês, na primeira, vocês já identificaram onde é que está o problema, qual é o nível de risco, dos riscos que foram, que são identificados. Vocês pegariam todas aquelas informações e iniciariam um tratamento. Tratamento da, daqueles dados. começar aqui uma nova janela. Então, essa aqui seria a fase de tratamento, onde vocês fariam novamente a avaliação e exportariam as informações obtidas. Então, seja para a fase inicial, como para a fase é, de tratamento não existe diferença entre os relatórios é bom deixar isso claro então eu não podia ter feito essa etapa né, e mostrado na etapa anterior mas excluí fazer nessa etapa só para a gente ter mais informações aqui, não está trocando muito de tela mas aqui seria a fase de tratamento, onde você pegou todos os controles que você identificou como não aplicado e poderiam ser aplicados vocês colocaram esse tipo de informação no relatório de impacto e, como, e aqui seria o resultado de como ficaria após a, in, a implementação desses controles. Então, você teria né, o nível de risco baixo, a gente viu anteriormente que estaria alto, então houve, haveria uma redução da probabilidade e do impacto, já que você implementou boa parte dos controles de prevenção e de mitigação. Com, com isso, você teria a redução do nível de risco e a redução do nível de risco aconteceria para cada um dos riscos, na né, medida que os controles foram assim, implementados. Você pode fazer o que eu mencionei anteriormente, né, realizar a impressão dessa parte final e, e guardar, que foi uma análise que você fez em cima do sistema para, após a implementação dos controles. Quais são as informações que tem no relatório, independente se ele é um relatório de inicial ou um relatório final de tratamento que você está executando as informações que são filtradas são são sempre seguindo as mesmas regras então nessa primeira é, nesse primeiro nessa segunda parte do relatório você vão ter as seguintes informações que são todos os controles definidos como sim né? ou seja todos os controles que você disse que para aquele sistema estão aplicados nesse caso aqui, é a visão do, da fase de tratamento. Então, é a visão pós a fase inicial. Se você pegar a primeira avaliação inicial, você vai obter a realidade mesmo dos controles que só só aqueles estão implementados. Aqui é, é, seria a visão do pós-tratamento. A organização dos controles está por cada uma das medidas de segurança para essa, para essa página do relatório. Então, vocês vão conseguir observar que na, é, na medida de segurança e privacidade. Abertura, transparência e notificação, você terão todos os controles que foram implementados aqui. O mesmo vai ocorrer para todos os controles que foram implementados para compliance com a privacidade, consentimento, escolha, e sucessivamente. O relatório ele vai trazer todas essas informações. Onde não tem controle, não há controles, ele vai trazer essa informação. Também vai trazer nessa página do relatório as informações sobre os controles definidos como não, ou seja, nesse momento eles não estão aplicados, então mesmo após o, o tratamento ainda existem sete controles não aplicados. E também será exibido nessa página do relatório todos os controles que foram definidos como não se aplica. Pela medida de segurança, né, agrupado dessa forma, é, aqui vão, vão ter cinco controles, Próxima, antes de entrar na próxima etapa, vamos fazer só um retorno para a gente tentar facilitar um pouco mais a nossa vida aqui. Percebo que mesmo após o tratamento, o controle, o, o risco falha ou o erro de processamento, ele ficou aqui com, com impacto com apenas 84% dos controles implementados de mitigação. E pela fórmula, 85,101 já poderia estar tá mudando esse daqui para moderado. É, e assim, é importante né, que vocês consigam realizar a implementação e mostrar a evolução de como o sistema está acompanhando o nível de risco e como esse nível de risco está sendo reduzido. Dessa forma, é, o relatório ele também consegue expor qual quais controles você poderia atuar só para reduzir exatamente esse, é, esse impacto né? e já poder mudar a classificação dele para moderado. E com isso, muda mudaria até o nível de risco que desceria para baixo. Mas vamos lá, a gente está falando aqui do risco de falha ou erro de processamento. Vamos então agora navegar entre as, entre as telas. A primeira eu já expliquei, ela fala da quantidade de controles que, por meio dos agrupamentos, se eles foram implementados não implementados, eles não se aplicam, dividido pela quantidade de categorias. A segunda tela, ele vai trazer uma outra etapa, uma outra etapa que nós agora vamos utilizar ela dentro do relatório de impacto, mas antes de passar para ela, vamos tentar responder a pergunta inicial, né? Como eu poderia fazer para reduzir a, o risco de... A, da, do, o risco falha, em, perdão, falha ou erro de processamento? Como eu posso reduzir? Quais são os controles que eu posso aplicar na mitigação para reduzir o impacto? Então, na próxima tela, nós vamos ter aqui o bloco dos controles que são aplicados por risco. Então, você vai ter, é, é um relatório bastante extenso, onde ele vai trazer cada um dos controles que estão aplicado ao risco. E aí acaba sendo intenso, então a gente tem um acesso não autorizado. Temos a divisão de mitigação e prevenção, ou seja, todos os controles que estão listados aqui, eles foram aplicados ao risco e são do tipo mitigação e prevenção. Abaixo do acesso não atualizado, você vai ter os de prevenção que foram aplicados ao risco e os de mitigação que foram aplicados. E o mesmo vai ocorrer para cada um dos, dos riscos mencionados. Essa não é a tela que estamos procurando. A nossa tela é a próxima. Onde a gente tem aqui quais são os. os aqui tem, vamos ter os blocos dos controles que não estão aplicados no risco. Que é justamente isso: é, a gente quer diminuir, aquele, quer reduzir aquele impacto. Às vezes só precisa de um controle para reduzir. Então a gente procura aqui o, o risco, que é o falha e erro de processamento. Precisamos reduzir o, ris, o, o impacto ou seja, precisamos de controles de mitigação ou controles de mitigação e prevenção ao mesmo tempo. Não há nenhum controle de prevenção e mitigação, tem de prevenção, mas não é isso que eu quero atuar no momento, eu quero atuar para reduzir o nível de risco um controle de mitigação, foi é o que sobrou. E observemos, conseguimos observar que só existe um controle nesse toque, ou seja, só esse equivale é que vale mais de, de 15%, na, na resolução da mitigação do problema. Então, teria que ter um foco realmente no controle para atender o critério. Então, a, a ferramenta, ela consegue também auxiliar nessa etapa, diferente de você estar tá olhando um, um documento com 113 controles, você pode já pode ter esses filtros através da ferramenta por meio de relatórios. Aí, voltando, né? a ferramenta, lá não salva essas informações, então, eu recomendo que vocês realizem a impressão com o Ctrl P é, tá, e com o nome do sistema e a parte de, do relatório que tá, foi sendo gerada, do mesmo jeito que está na, na parte final do documento. Mas eu quero voltar à etapa anterior. Ah, aqui tem um, é Como essa última tela, tem também uma observação. Como as respostas não são salvas, a partir do momento que você clica no enviar, é como se você tivesse respondido e terminado o questionário. Então, dessa forma, a observação é só clique realmente em enviar, se você já terminou de olhar todo, todos os relatórios, você já salvou todos os relatórios, então eu não recomendo que seja feita, clique em enviar. Vamos voltar para a tela anterior. que agora nós pretendemos utilizar a resposta no relatório de impacto. Como mencionei, duas saídas são utilizadas no relatório de impacto. A primeira era é, o diagnóstico, como mencionei anteriormente, ele deveria ser utilizado lá no relatório de impacto. E a segunda, só vamos voltar aqui para o relatório, a segunda etapa... Que, aí, que podemos oferecer informações através da avaliação de riscos, são as medidas para tratar os riscos. Quais foram as medidas que foram selecionadas para tratar o risco? E aí você vai elencar, que é como eu mencionei, você vai ter o primeiro diagnóstico, você vai conseguir obter uma visualização dos controles do, do que não foi implementado e como isso aí pode ser tratado, vai trabalhar internamente, como esses controles vão andar durante o esses controles, eles têm que passar por uma aprovação internamente, dependendo do controle, ele pode requerer orçamento e a gente não sabe como isso vai funcionar internamente, mas você explica que é um controle que, é, que mitiga um, um risco ou previne o risco de um daqueles um, 14 riscos que vão acontecer e tenta deixar claro para a instituição. E você segue com uma vez que foi definido o que vai ser aplicado você faz uma nova avaliação, informa a, no relatório de impacto quais foram as medidas que vão ser adotadas para tratar o risco. E diz no final dela se ela vai ser, se ela foi aprovada ou não. Mas como ficaria o preenchimento? Vamos pegar, por exemplo, lá o acesso não autorizado. O acesso não autorizado, você colocaria. Vamos voltar aqui para, para a tela de saída. O acesso não autorizado. Eu trago aqui embaixo todas as medidas que foram aplicadas para eles, medidas de segurança e medidas de privacidade. Então, se você quiser deixar o relatório de impacto com alto nível, sem entrar no nível de detalhamento, qual foi exatamente os controles implementados, você pode simplesmente vir copiar cada uma das, das medidas de segurança e privacidade e colocar elas dentro da dentro das medidas para tratar os riscos que foram definidas. Então, você colocaria acesso não autorizado. A medida associada pode ter responsabilização. Como vimos, são várias. Então, você faria um agrupamento aqui de quantas medidas vão ter associadas ao risco. Qual é o efeito sobre o risco. Aquela medida que estou aplicando. Ela vai ser para reduzir, é, evitar o risco, compartilhar o risco. Aí a gente ainda parte de tratamento de risco, onde cada instituição ela vai escolher a melhor forma de como tratar. Vai indicar o nível de risco após a implementação de todas as medidas para aquele risco específico, como é que vai ficar. Então você pegaria o resultado, aí a gente pode voltar, seria a primeira página da, da do pós-diagnóstico que você faria e como é que vai ficar. Eu colocaria a probabilidade de impacto. Então, você teria reduzido. Eu vou aqui só colocar de forma de para a gente não estar voltando sempre para, para, para a página. E ficaria 50 o nível de risco. Segunda tabela, nossa tabela, que ela é exposta aqui, 50 é um nível baixo, onde você colocaria. indicaria se a medida foi aprovada ou não. Mostrando um exemplo de como ficaria preenchido, aqui nós temos um exemplo que vai ser trabalhado com vocês na próxima oficina. Você teria o, o risco, que seria o acesso não autorizado, as medidas que vocês identificaram, que vocês podem exportar de acordo com o relatório, quais foram as medidas que foram aplicadas, elas, o efeito sobre o risco foi reduzir, probabilidade de impacto, o nível de risco, 50, como vimos, é o baixo e se a medida foi aprovada ou não pela instituição. Vocês também poderiam descer mais ainda o nível, então vamos supor, vocês querem um relatório mais detalhado, poderiam colocar aqui todos os controles que foram trabalhados para e, e até implantados para mitigar ou prevenir aquele risco. O, a saída do relatório, como mencionei, ela também exporta essa saída. Então, vocês teriam como colocar todos os controles que foram aplicados para aquele determinado risco. Certo? Então, vamos aqui descer mais uma. Pergunta na quarta página onde tem todos os controles que foram aplicados por risco individualmente. É uma página bem extensiva, certo? Porque, que como mencionei para vocês, os controles, eles podem atender mais de um risco. Então, vocês teriam aqui um risco de acesso não atualizado, pode ter um controle aqui que pode também estar tá incluído no outro, porque existe uma correlação entre esses controles e uma das boas, outras classificações fizemos foi justamente o peso para ver se um controle específico ele tinha mais peso ou não referente a outros do mesmo risco. Esse, é, esse relatório aqui, ele traz pro, por risco todos os controles que foram implementados. Então, vocês poderiam colocar lá todos os controles. Aqui ainda traz uma divisão que é, é as divisões do tipo de risco que foi, é, tipo de controle que foi implementado para aquele risco específico. Então, vocês poderiam pegar cada um desses. Claro que é, o nível de detalhamento sempre vai depender de como a instituição vai querer que o relatório de impacto seja gerado. O controle em si, ele não aponta o como foi feito. Ele vai apontar um, uma, um guia do que você tem que atender, a, a lado técnico vai sempre depender do tipo de tecnologia que é utilizada. Vocês teriam as informações com todos os riscos elencados dentro do relatório de impacto, as medidas que foram aprovadas ou não, mas foram identificadas como essenciais para permitir uma evolução e adequação à conformidade com o tratamento de dados pessoais. Dessa forma, eu recomendo, é, finalmente, que vocês possam dar uma olhada, a partir da, da oficina de hoje, é, vou liberar a ferramenta, que hoje ela tem uma parte de cadastro inicial, para vocês terem acesso, mas a partir de hoje a ferramenta ela vai estar liberada de forma geral, então, qualquer um que acessar o link, ele vai poder utilizar a ferramenta e fazer as gerações de, pode navegar inicialmente, para ver como está funcionando, como seria o relatório de impacto como seria um, um relatório de exposição dos riscos. Em seguida, pode pegar o anexo 1, que está no documento de guia de avaliação de boas práticas, guia é, de avaliação de riscos, pegar esse documento e fazer uma análise realmente do sistema interno. É, eu recomendo que vocês aproveitem esse lapso de 15 dias, para que na próxima re, é, oficina que vai tratar do relatório de impacto, vocês consigam de alguma forma já simular o próprio ambiente real dentro da, do relatório de impacto que isso vai ser trabalhado, ah, quanto mais você puder é, aproveitar essas oficinas, aproveitar esse momento, eu recomendo que sim, vão estar não disponível não só agora como também posteriormente, mas é bom aproveitar porque é um, o assunto ele está vivo na cabeça. Então, o propósito de toda essa oficina foi passar por toda essa fase de avaliação, mostrando como tudo foi estruturado, como vocês podem adequar os controles, como, vão, como vocês podem trabalhar com relatório de impacto, com a saída que é gerada. Acredito é, que dessa forma a gente consegue atender o propósito, um dos principais propósitos da, da oficina de hoje. Vou voltar aqui um segundo um slide. Nesse slide nós temos aqui a capa do, do Guia de Avaliação de Risco e de Segurança e Privacidade, onde eu elenco aqui o objetivo, né, que é apresentar orientações com o intuito de auxiliar os órgãos de entidade de administração pública federal, tá tap, fundacional, a realizar a avaliação de, de, de segurança e de risco né, de segurança e privacidade em sistemas que tratam dados pessoais, esse é o foco, né? toda avaliação deve ser feita em cima do sistema. Do sistema que está tratando dados pessoais. A elaboração foi pela Coordenação de Segurança da Informação. A publicação foi agora em novembro. E aí embaixo nós temos aí o QR Code, caso vocês queiram já acessar a, e começar a dar uma olhada de como o guia foi, foi todo estruturado. Está muito detalhado, está com as referências, então eu recomendo que vocês possam, é, o quanto mais rápido possível, já dar uma olhada. Por fim, eu tenho eu apresento aqui o contato da CGCIM, é, economia.gov.br, onde vocês podem tirar dúvidas, críticas, sugestões de melhoria, até para os controles. Então, estamos abertos a qualquer tipo de, de, de ajuda, que estamos aqui para isso mesmo. Então, agradeço a oportunidade. Espero que vocês tenham aproveitado bem e aproveitem exatamente a reunião, a próxima oficina de, de relatório de impacto Hoje tem tudo a ver com o que vocês viram na, na oficina de hoje. Então agradeço, obrigado, tenha uma boa tarde.